Primeiro. né? Vou entrar aqui. Eu já paro na entradinha ali, ó. É lá, né? É. Vamos pegar umas canas aqui para gente chupar, pessoal. Cana gostosa. Vamos aproveitar. Bom, agora nós estamos entrando aqui num caminho que nós nunca passamos. Vamos. Que aqui tá limpinho aqui é. O Sansão, né? Cortaram aí Esse sanção do Campo, antes de cortar, atrapalhava, né, irmão Ronaldo? Hã? Esse sanção do Campo aqui na direita não atrapalhava? Pra vocês irem pra lá? E de vez em quando ele dá uma podada, né? É, cerca-vida É Não, é ah, assim mesmo, ele pegou terra Esse barulhinho vai aí. Irmão, eu tô com esse álcool, esse diesel desde aquele dia lá Nossa E, e aquele que dia, difícil. e aquele dia tava meio tanque Eu falar que carro diz diesel porque ele faz na pista, faz na cidade, é isso? Ah, eu acho que sim, porque esse carro aqui eu já andei tanto com ele na... na... Ei. Ei, rapaz, e agora, meu Deus? Vai de jeito O problema desse carro aqui, se ele ficar aí, nós estamos enrolados, irmão Ronaldo É, a gente vai achar outra, outra passagem lá atrás, né? A tração dele é dianteira. É dianteira. Se ele for e afundar lá, ele não Sim. sai mais. Vem aqui, né? Puxa vida, por essa eu não contava. E passaram com o trator aí, bom, o problema tá nisso. Duro que não dá para jogar nem para cá, nem para lá. E se jogar ali, se isso, em cima das canas? Ali não, ó. se ele ficar naquele capina, não sai não. Lembra que uma ah, vez ficou é no é capina não conseguimos sair? Sai, é passar por cima lá e descer, sabe? Tomara que dê certo. É, não se É, Vai a gente não conta que... com essas coisas, né? Vai ter que encontrar outra opção se a gente se deparar com uma dessas, uma estrada que não tem outra opção. É. Imagina, Marina, estiver num lugar, andamos 200 km para pegar uma dessa? Vocês têm que pôr um traçado dessa van aqui. Tem gente que tem traçado, né? Dessa aqui mesmo. Só que já vem de fábrica. Ah, é, de fábrica? É. É de Sida, agora que eu tô percebendo que é só de Sida, acredita? É isso? Choveu nesses dias? Deixa eu dobrar a casinha dela lá, porque ali gente, acho que vai dar, viu? Ai, é Dá, né? Não, já? Ela, ela é fácil de manobrar. Ela é fácil de manobrar, ele tem um. É, tem um esterciamento. Por aqui, irmão, né? Ó? É, pega direito aí, baixa igual a estrada e vai... vai lá por cima. Então, agora que a gente não encontre Outra outro outra poça daquela. Né, é... Bom, pessoal, como vocês viram, precisamos voltar de ré Porque esse carro não passa naquele lugar lá, sabe? Ele não passa naquele lugar lá Como a tração dele à dianteira Ele vai atolar e depois, para tirar a gente daqui, eu quero só ver Aí pronto, é então, melhor não arriscar Já falei para Madalena, eu fico preocupado se eu estiver viajando aí uns, sei lá, 200 km Pegar uma daquela ali e ter que voltar Manobrar? Manobrar, hein? a estrada é estreita É mesmo, caminho Ai, ai, não acredito Tomara que eu esteja errado Parece que ali é, acho que não. Achei, não achei que era uma poça, Ah, Também aliás. achei que fosse uma poça d'água a poça está aqui, ó. É. Ai, ai, ai, ai. Uh! Tá cheio de, de coisa ainda. Mesmo assim, tinha um lugarzinho ali agora que. Mas quando o chão tá Ele daquele já jeito. Deslizou, né? é. Já deslizou né? Já utilizou o carro aqui. Quando o chão tá daquele jeito, você passa ainda. Não um dá quando tá tem afundado. Que um, um, um, um, olha lá... ali, olha aqui. Ainda bem que, que tem um que Eu lembro daquilo lá. Tem vontade de comprar um daquilo lá. E ele agora vendeu, comprou aquele ali que ele é bom também? Será? Qual? Esse que ele tá com ele agora, esse verde? Eu não sei qual que tá. Ele tá com 4x4. É, né? Muito bom por sinal. Tá com um gico bonito. Até o Noel fez um serviço pra ele esses dias. É. Saiu, irmão Ronaldo. Tá apertado, hein? O irmão Ronaldo vai cortar umas canas ali. Abaixa aí, Lívia. Porque olha como cá. é que tá olha apertado. Ele passando aqui, ó. Ele passando aqui ó, ó. Olha ele ali, ó. Vai cortar um capim. Porque tá bem fechado aqui. Ah, tá aqui dentro, aqui, ó. Moço, aqui, ó. Aí, ó. <risos> olha o capim onde é que tá aqui. Perigoso pegar no olho, né? É. Vou até fechar aqui, porque se você pegar no olho, cega. Pode cortar o, o olho. Misericórdia. Não, irmão, leva embora. Joga não. Pode guardar, mas Irmão, vamos levar as canas. Ele, não tá, Ele não, não tá escutando? Ele não tá escutando. E ela tá bonita. Meu tá Ronaldo. Dito, não deixa não. Levar as canas. Tô indo aqui pela fé, gente. Porque isso aqui é um decidão que eu vou falar, hein? Parece, mas... Nossa, que... Opa! Cícero! Tá bem? Tô bem? <risos> não <tô> matar o Ronaldo. Tô vendo? Não matou o Ronaldo. Cuidado. Cuidado. Entra lá. Hã? Tá bem? Então, eu tô preocupado Não voltar agora. De novo, volta, né? Vai ter que entrar assim e manobrar. Acho que dá pra ir sim tô fazendo um desafio aqui, coisa que eu nunca fiz, viu, gente. É. Esse carro aqui eu nunca fiz, nem, nem, nem imaginei fazer. Olha, gente, os buracos que tá ali. Vai ter que jogar lá, né? É. Ai, acho que não é a parte mais crítica nós já passamos. Já Acho que vai descer logo na frente dá uma olhada lá. Fala lá embaixo, Cícero. É Fala mais pra baixo. Não é melhor não, cara. Não? Não. Tem um lugar aqui que dá tá até pra nós sair daqui, mas, pô. Aí ele passa. Hein? Vai, né? Vai descer? Dá pra vocês irem de aperto, ó, gente. É tá E aí? Ele passa. Ali? Passa. Ronaldo, ir? ele vai. ali, ele entra. Hã? Viu ali, o outro? Ah, você? Faz assim, parecia. Ali eu vi. Entra? Desce assim? Eu vou Ai, só até aqui. Mas o melhor que ele dá pra ir. Vai, eu vou mandar lá. Tá Fica na perna. Olha a porta que eu É automático. tomate. Que curioso, hein, mano? Automático, né, irmão? É <risos> Foi a porta mesmo, Ronaldo? Foi a porta, o tá ali embaixo O tá movimentando, né? Depois pegar a mão aí, cuidado Aí se não der, ela para por aí mesmo Não dá nem me ouvir Ah, não dá Não descer, não. Dá um pouquinho de sacana aí. Fica a sacana para mim aí. Se. Chegamos aqui no lugar onde a gente vai pescar. Olha que lugar lindo maravilhoso. Mas a gente já tá comendo porque nós já estamos com fome. E eu já fiz aqui uma limonadinha. E trouxe um biscoitinho. Tem refrigerante também, né, irmão? Tem suquita. Suquita. Mas já tem umas varinhas ali armadas. Que nós vamos pegar uns peixes hoje, se Deus quiser. Eu espero que pegue mesmo. Né? Os peixes vão pegar a um ó. <risos> Bom, pelo menos nós íamos comer fora, né? Se não pescar nada, nós íamos comer fora. Ô irmão, tá passando mal aqui de biscoito aí? Parecendo imã. V de Vitória. <risos> tá mais para um, um urno. Uhum, parecendo u. Um parecendo u. U de uva. U de Ultimato. de <risos> Dá um último ato para os peixes aí. Se ele não vier na vara, olha só que lugar lindo! Maravilhoso! Maravilhoso. Se ele não gosta que eu falo maravilhoso, ele gosta que eu falo maravilhoso. É o que eu não, não é bem uma mata. É uns, um bambuzal. Hum. Lá pra frente tem gente, mas eu não vou mostrar. Porque eu não sei se eles gostam. Agora eu vou tomar um suquinho, né? A chumbadinha, porque a chumbada aqui não tá deixando... Primeiro peixinho da, da tarde. Olha lá, gente. Ele já conseguiu. ó. não consegui pegar ele tirando a água, mas... Primeiro peixinho. Trouxe, eu trouxe aquele saquinho para colocar dentro. Como um é que é? de tucunaré, gente. Tucunaré? Ó. É, filhote. É, virgem que é. Não sei, né? tem Nós temos ali onde colocar o peixe. É o um balde. Tem que pegar botar água lá dentro. Bem. Fazendo um favor. Liv, pega o balde lá pro vovô. Aí, pessoal, ó. Comecei já com um peixinho até mais ou menos. Eu brinco muito, né? Mas aqui deve ter um algumas graminhas aqui, ó. Ô, irmão Ronaldo, eu não posso confiar não. nela na beira d'água? Você não. pega água pra mim? Tem que pegar a água primeiro. Depois já, deixa que o irmão Ronaldo pegue. Vai Aí isso aqui, bichão. Aí. Aí. Tá na soma que é melhor. Nossa, tá bom, espelho o peixe? Opa, muita água! Não é bom que ele fique bem, tá bem fresquinho. Bem mergulhado. <risos> oh, quase pulou fora, hein? É. Vai lá, é isso aí. Vamos para o próximo. Olha, Ai, é é Olha lá. Ele já pescou outro, gente. Aquele dia não pescou nada. Deixa aí, Lívia. Deixa você vai? Dele, né? Ela tá na sombra. Aqui é sol. Segundo. Opa, caiu. Ah, é dois. Hum? dois. <risos> Tadinho. Nossa, o olho dele é cheio de espinho. Como você enxerga, rapaz? O moço, sei lá. Ah, eu tô vendo o brilhinho do olho dele. Pareceu esse cachorrinho aqui, ó. Tadinho, tá tão judiadinho, cheio de espinho. Dá é. dar assim para ele, mano. Esse peixe é o que morre pela boca. É. Prato, vai comer? Ah, come, joga para ele. <risos> Mas nem come. Come! Não. Ah, ele largou, delícia. Devia ter esperado ele comer primeiro. No fim, ele não sabe qual come. Ele não tá conseguindo enxergar Sim, lá. Vai comer Depois já comeu o pão ah, é. Come aí, tá cachorrinho? Não, eu adotei uma tá Olha lá, tá puxando Olha lá, olha lá. tá a boi, na boinha tá Vamos lá. Olha, olha. Olha lá Com ela afundar de novo você dá uma... Você dá uma Cuidado você não cair aí, hein, mulher Que tô filmando, hein Tem que arrasar, hein? Ih, perdeu, hein? Ah, perdeu a isca? Uhum. Perdeu. <risos> Tem isca, ainda, hein? Dá pra não pode enroscar em cima, não. Chegando mais carro ali. Vou colocar a boa na água. Tá na água. O sol aqui tá vendido, viu? Eita. Olha lá, gente Quarto peixe já Já pescou quatro, níveis, Já é. Pelo menos tá? é a segunda vez Na vida dela, gente A primeira vez ela pescou 20 E seg... hoje ela já pescou 4 Tá se revelando Uma grande pescadora Vamos ver eu acho que eu Tô feliz? Peixe, então. Tá? feliz? Então tá bom Tira aí agora pra a tirar, ah, pescador Por favor, não Ah, o que, que é isso? <risos> bom não. Olha lá, o Circin pescou outro Gente, isso é maior Ah, é o Ai, irmão Ronaldo também pescou um colorido Olha que legal Pegou. O Ronaldo tá pegando só colorido hoje <risos> Ai, tem uns bichinhos aqui Nos ferroando, gente melhor. Eu só Vai lá. Vou Vou lá buscar o Alken quando chegar para você ter pescado já. Cadê Cícero? Oh, Quer ver? esse, oh. já foi bem maior. Ó oh, isso é. tá crescendo. Passa uhum. a tacal. Ó. Oh. Bem maior. Tá feliz? mais ou menos, queria uns 5 vezes maior mas tá bom, ali. reclama não não, posso reclamar não botar ali no balde isso aí ó, oh, eu já preparado ó, uhum. tá oh, eu comecei a fazer um fogão ali não sei se ele vai dar certo, eu acredito que vai agora eu vou lá buscar a panela e o forfe pra gente cozinhar o miro e depois fritar os peixinhos, né Vamos lá, irmã. Vê se consegue acender aí. Cuidado, hein? Tá úmida, né, a lenha? Tá. Se pegar fogo. Não faixa. Não dá certo. Pegar no pau. Eu não tem mais uma vez. Olha, mas a ou... você acha um pedacinho de plástico? Ali, Olivia, o copinho. Será é que esse copinho É que o óleo... Olha ah lá, já pegou. Ai, que beleza. O óleo ele pega rápido. Cuidado, aí, irmã? Vai pôr o, o, o milho para cozinhar primeiro, né? Uhum. Será que para nesses... É, tem que achar mais lenha. Não, não é... A lenha, assim, nós vamos achar. Eu falo aí, ó. Parece que tá meio capenga, meio troncha. Então, esse cara, falei para você que estava. Mas olha que bom, até que pegou mais rápido. É, põe aí a panela para ver, irmã. Os bichinhos estão pegando sua perna aí. Tem que acender um pouco. Não vai abafar e vai apagar esse fogo. Será que um pouquinho? Deixa eu dar uma pegada mais. Vai, vou. Não pode vou fazer muita fumaça. Senão o Ibama vem aqui. Vá. Vá. Oi. Olha a mãe agora. Vou achar uns um pauzinhos. Ó, pessoal, cada momento que passa, está aumentando o tamanho deles, viu? O tamanho dela está muito, né? Esse aqui já está bem maior do que aquele outro que eu peguei aquela hora. Tem uns 15 centímetros? É, mais ou menos. 15 centímetros, mais ou menos. <risos> daqui é um, pouco. Dez, um dez centímetros, dá certeza. Daqui um pouco você está piscando. Eu tava falando pro o Ronaldo, hoje eu tô colocando e tirando, colocando e tirando. Porque ali era, era livre, eu fiquei caladinho, não falei nada. Olha aqui, mais um. Ó. Esse, não tem nem... Ah, mas sai no líquidozinho dele. ah fazendo um xixi? O horror Sei lá. Que que era? O que é? Que horror? O que horror não se aplica a isso aqui, não. Mais um. Ele está fazendo xixi? O que é? é? Olha que vitelão! Vou pegar certo. Vou pegar meu próximo. Eu disse pra eu dividir a honra. Não vou fazer que nem o irmão apagou lá. Vai, irmão. Pegou só ele que pegou, depois se, ele. Seja humilde, Cícero. Deixa o irmão pegar, pegar um. um também. Ah, então eu vou pegar. Ixi, para esse aqui. É, ah, tira, tá pegou, bom. Pegou, pra quem. Pra, p... pra, pra tá iniciante, ótimo. tá mas bom. Pegou. Pra quem ele nunca pegou. pescou, tá bom, né, irmão? É, Vou jogar ela para ele lá chamar a mãe, o pai, os maiores, sabe? tá Ficar com raiva, né? Não, ele pegou, eu. vou lá pegar ele, eu pego ele. Vai, vai, vai. Assim. Quem fez que o meu show com você, meu filho. <risos> Vamos vai, lá. O pescador, vai já, Vai a, ver, a família pai. toda. Aí você eu ajuda a tirar. Agora, eu quero acertar aqui esse camarada. Olha agora, hein? Gosta de chapéu verde. Aí, ele aponta a ponta cabeça e fala: Com bigode ou sem bigode, pai? Sem <risos> bigode. Sem bigode, deixa que eu acerte ele. E aí, irmã Nalva? Tá arrumando a cozinha aí? Tô lavando a louça. <risos> tem um Romana... papel higiênico aqui, ó. Põe lá na, na nossa no, mesa. No. no... Oh, eu esqueço que vocês vão falar cada não, coisa. Eu que vocês vão ir na internet. <risos> Põe na mesa lá, ó. Larma? É, pode ser aí. Não, vai aqui no armário. Uhum, guarda aí. É, o papel higiênico Cadê a cama? A calma tá ali, ó. Olha lá, deita lá, ó. Não, eu quero deitar na rede. Na rede com fumaça? Tem. Que que é? Oi, Ceração Cícero. Aí. É bom que ventila. Peraí. Matando a sede, né, nega? É, aguinha fresquinha. Ô, bem, eu tava conversando com aquele senhor que tá lá, ó. Deixa eu vir para cá. Tem um carro parado ali, ó. Lá no fundo, pessoal, tem um carro parado. O povo que tava aí já foi embora. E é. tem dois pescadores ali e quem tava lá no fundão foi embora. Ele estava naquele lugar ali onde está o carro parado, pescando, passou uma suarana bem do ladinho desse com um filhote beirando a matinha ali. Ó, aqui nessa estradinha aqui vem embora. Ele falou que ela é mansinha. Agora acho bacana. Já que não tem peixe ainda. E fogo tá de rosca ali. Essa grande, Mas agora. Nossa, que bitela que a irmão perdeu! Perdeu? Mãe, Eita. A Manau tá bebendo água também, Manuela? É de Deixa eu vir aqui para... eles. Pe... Acabaram de perder um peixe grande lá, gente. A minha farinha hoje tá abençoada. Agora resolveu mesmo. Eu tava comentando aqui com a Madalena, irmão Ronaldo, que pernilonga não gosta muito de mim não, sabe? É. Ou melhor, pernilonga, pernilonga. Mas a muriçoca tá se apaixonando, viu? É. Todo marcado de muriçoca. Acho que é porque eu sou tipo cana, a cana é muito doce, que deu o aí. É, pode ser, né? Então, Quer ver, ó. Roça, aqui, ó. Essa marquinha na minha mão aqui, ó, é uma das picadas. Aqui eu acabei de limpar. O meu braço também eu limpei. É tá todo mundo batendo na roupa aqui porque as muniçolas estão atacando. E o nosso fogo ali, gente, é tá de rosca, viu? Hum, não tá aqui tá nem da última bom. vez não. O fogo é tá no. A linha tá molhada. As canelinhas de vocês passando lá. Hoje nosso fogo aqui tá muito xoxo. Será tá aqui é um fogo xoxo? É esse fogo aí, ó. Em todo caso, vamos ver se pega a pressão. Se não pegar, guarda a panela e vai embora. que é? vem cá para você ver uma coisa teve um peixe que pulou aqui que ele saiu fora da coisa olha o tamanho desse ó. olha ele, olha lá outro lá. Ah, para a alegria de vocês daqui, vem cá tem um lado do senhor também ele vem, sai, sai aqui no alto olha lá ele pulando lá ele, ele pula, mas ele não consegue a velocidade suficiente na água para sair aqui no alto hoje pelo menos deu, deu alguma coisinha no sentido de tamanho, naquele né? dia deu mais peixe, mas hoje deu maior pois é pessoal, o dia está terminando e nós estamos finalizando essa gravação vai ser uma gravação curta não foi como da outra vez, É sempre tem coisas diferentes, né mas estamos aqui indo embora, graças a Deus e está tudo certo abençoado, está tudo em ordem, quem importa. Inclusive, uma coisa que nós não fizemos hoje foi fritar o peixe para a gente degustar ali, né? Eu hoje não deu. Eu só fritei mais linguiça e cozinha milho. Mas a gente não vai comer aqui porque está ficando de noite e a gente não conhece o caminho direito. É, quando nós a gente não conhece, a estrada, é. conhece a estrada, você conhece a estrada, está tudo certo. Mas quando você não conhece, você não pode brincar, né? Então a gente vai ver se come ali para frente. Papai do céu, nos é é levará da mesma forma parar num cantinho aí a gente já Janta. come pelo menos o nosso lanche, né? Opa. Senhor da glória, tem uns lugares complicados aqui, gente, pra passar. Quem disse os outros? Gente, aqui, gente, aqui tá difícil, mas não é possível. Bom, irmão, não. Era esse o... Minha preocupação. Era aquele pedacinho ali, meio. Ali ele passou ali, agora o resto tem que ser Eu já sei que ela vai. Esse topinho aqui, né, A minha preocupação é esse topinho. Não, esse topinho também. vai bem, ó, Vai bem. Ó. Lá que a minha preocupação é aquele pedaço ali, ó. Aí, ó. Provado, né, irmão? Você sabe que você, você sabe que você é o, o primeiro irmão, né? sai com a gente nessas aventuras meia meia não, não é meia, que é inteira mesmo a gente tem que estar tá fazendo é você e irmã, tem uma, uma coisa aberta aí? se tiver é só apertar o botãozinho aperta aperta o botãozinho não, é ali, acabou de fechar aí irmão ó pra frente foi arrumado tava com aquela subidinha, primeiro primeira subidinha ali Deixar aqui na casa, assim, mas é muito longe. precisa de uma coisa. Não é, é acabei que... de marcar, 600 metros. Não, mas a gente precisa Como de uma você? coisa no carro, tem que vir aqui. Vamos comer aí? Vamos comer? Vamos, é. Então vamos comer. É então, Vamos encher o nosso bucho. Vamos lá. Eu acho ah. bem que tem que entrar ali dentro. Deixa vamos comer. Na hora de nós voltar? Nós é. voltamos Vai dar a volta? Daqui a pouco o homem chama e fala, Não, vamos jantar. Então. É, vamos jantar ficar. aqui, ó. Não vai... tem que comer aí não, rapaz. É aqui. No pé da... no pé da igreja. Eu quero parar aqui, né? Bom pessoal, nós vamos agora tomar um lanche aqui do lado dessa pequena capelinha. Porque bateu fome, nós lá na beira d'água não tivemos o devido tempo para nos alimentar. Então a Madalena fritou ali uma uma linguiça. Nós compramos pães antes de vir para cá, compramos refrigerante e e vamos então comer um, um lanche. Acabei voltando, ou melhor acabamos, né, voltando aqui para a Lua tá bonitona hoje, ó. Comeu um. Olha que capricho, irmão. Ó. Rapaz, o cara caprichou mesmo aqui nesse caquinho. Ficou bonito, né? Olha só. E a natureza, ela vai tomando conta, ela vai brotando. Uns coqueirinho aqui. E ali tem um pé de uva japonesa. Aquele, aquela uva japonesa, ela é curativa, viu gente? Ela cura... Eu não sei qual tipo de doença, mas segundo o que eu fiquei sabendo, é só pra dar uma pesquisada na internet, uva japonesa, ela tem muitos benefícios para nossa saúde. Aqui, Madalena, olha como é que tá o pneuzinho da, da querida. É, bater uma vapa e já era. Tá, o pessoal ali saindo com as coisas. Madalena colocando ali pra gente comer, Tá bom? Bom, meus amigos, aqui está a Madalena mostrando linguiça com pão. Não, oh! Pão com linguiça. Tá bom, pão com linguiça. Nós vamos tomar uma suquita. É, ah, suquita. Ah, é. é, escrito aqui, né? E milho. Aí oh. tem umas. Deu pra cozinhar o milho aqui? Deu para cozinhar o milho? Oh. oh, tem milho cozido. Então nós vamos comer milho. Esse aqui é o irmão Ronaldo, você já conhece da vez passada? É, é a esposa aí, dele, e os dois são pau para toda obra, viu gente? Os dois são do jeito que a gente <risos> gosta. Eu estou fazendo aqui, você vem que nem escola. Esse dona, ó, eu tava, filha. eu tava com a Madalena, eu tava com a Madalena lá no horto, né? Nós fomos almoçar no horto. Aí passou um senhor e falou: "O que, que vocês estão vendendo aí, hein?" Ai, meu Ronaldo. <risos> aí a Madalena falou: "Nada, não. moço a gente tá preparando um almoço aqui para pra gente almoçar." E ele ficou olhando, não entendeu nada, irmão. Não entendeu nada. Que, que vocês estão? Ah, depois passou outro, né? Depois passou outro. Ô, ô moço, vocês estão vendendo o que aí? Agora sim, agora nós estamos aqui, ó. Comendo. Uma vez na de casa. Mas não é vendendo, não. Dá a minha é. parte aí que eu quero. Aê, menina. Quando eu tava dando a vacina do Covid, aí perguntou: Ô, oh, vocês estão dando a vacina aí do Covid? <risos> Porque tava com o toldo aberto. Ah, é, parecia. Parece uns pamões pra eles vender aí, hein? É. É. <risos> Dá Toma ali. Uhum. Muito bom, hein? Uhum. Ó, pessoal. Muito bom, viu? Faz fila pra pegar o refri. Uhum. Fila Só pra foi? pegar o refri. Você tá na fila? Uhum. Dá tá nada. Toma. Uhum. Ah, toma. Uhum. Uhum. Eu faço a laçada uhum. na entrada, já fica gostosa. Pegar meu copo. vai coca-cola aí para nós ó isso <risos> <risos> oh, aqui não tem rapato? ó ó tem aqui, será? não, é em mim, tava em mim hum, hum. ele veio hum. cadê ah, é? Não. não, não, isso é uma, pedra. Nossa, é, uma pedra. é uma pedra é uma pedra, onde é ele? Hum? Nossa, Cadê? coitado, esse cachorro. Ah, oh. sei lá onde ele foi. Eu joguei ele assim, ó. Tá abandonado. Hum? Hum? Ele nunca cai fácil assim. Não, mas ele caiu. Filho, eu tô filmando, tá bem Senta ali de atrás. <risos> Graças a Deus. E fala assim. O cachorro tá filmando nós. <risos> Vem cá, cachorrinho, vem. Vem aqui. Vem aqui para tu fi ser filmado também. Hum. Hum. Ó. Vem aqui para tu ser filmado também aqui, ó. Pode comer. Tadinho, como que ele é tá encheu? Hum. Não tá hum. Hum. Tá assim, irmão Tô, tô. Cadê pente? Vamos dar uma penteada hein? Tem que tomar um banho, cortar um pouco de cabelo, tirar do olho. Hum. hum! É não, não hum, é É, <risos> é <a mesma>. <risos> <risos> Nossa, meu cabelo tá uma paçoca aqui! cachorro ali, ó! Não tá? Olha <risos> mas... <risos> <risos> <Tem> que é? Eu vou lá ver! Eu vou Irmão Zezinho ali. De tudo, né? Nós fomos. Visitar uma cachoeira. Muito bonita que tem lá. Era um dia de chuva. Daí eu falei assim pra ele, irmão. Peguei esse carro agora. E eu não sei se ele. Se ele vai bem nesse, na terra. Primeira vez que eu pego ele. Ele tem um Export 4x4. Pô, irmão, você não sabe o que você tem na sua mão. embora. Deixa eu ver, né? Deixa eu ver aquela garoinha pequenininha, aquela que molha mesmo a terra. Aí nós chegamos na fazenda lá. Graças a Deus o dono estava lá, autorizou a entrar. Aí nós fomos gravar, rapaz. Tinha uma rampa assim, como daquele coqueirinho menor ali, assim, ó. Falei, meu senhor da glória. Agora que eu vou testar. Agora né? é que eu vou ver se ela vai mesmo. <risos> Aí, engatei primeiro e fui. Irmão, mas ela subiu de boa, mas de boa, só que estava cascalhado, sabe? Subiu de boa mesmo. Aí ele falou para mim, assim, aí perdeu medo? Falei, aqui já estou percebendo que ela vai bem. Mas ali, por até ser vermelha. E outro tá liso ali, ó. Tá liso é, e úmido. Aí o pneu ele. ele você passa na, na, na lama, ele, ele entra no suco. Aí fica liso. Aí foi, você viu que beleza que foi? Mas sabe o que é isso aí? Isso é oração, é meu amigo, isso é oração, é porque não é, não é qualquer hora que você consegue subir ali não, hein? Para descer, uhum. você se você segurasse, ele dava aquela escorregadinha. Graças a Deus que tudo correu bem. Porque aí é, ele gostou da gente, mas irmã, ele sabe quando a pessoa tem um espírito bom e quando não tem um animal, sabe. Ele foi para lá com a gente... Ficou Nem. com a gente, veio para cá com a gente, e tá aqui, ó Ele tem o um sexto sentido o, o cachorro, ele é tão fiel, rapaz, ele é tão fiel, que os que eu tive, que eu cuidei com a Madalena, todos eles, meu, só faltava falar com a gente. Teve um que eu ensinei a capoeira. Eu jogava, dava aquelas gingadas de capoeira, e ele <risos> entrava no samba assim, ó aí eu ia dar rasteira nele assim, ele pulava por cima, eu não acertava ele, aí eu caía no negativo, levava o braço assim, ele vinha e fazia assim, ó, segurava, não mordia Aí eu falava, vamos lá, vamos, outra vez. A turma, a turma amava eu brincar com ele, só que ele era um cachorrão grande assim, bonito, saudável. Aí um dia o, o, o ônibus vinha vindo, ele, a Madalena, nós estava chegando da igreja, a Madalena foi abrir o portão e não viu que um cachorrinho estava passando na rua. dia que ela abriu o portão para mim entrar, ele sempre ficava dentro de casa ele viu o cachorrinho e partiu atrás o ônibus estava passando na mesma hora na avenida o cachorrinho atravessou a frente do ônibus e ele não deu conta passou em cima, passou em cima dele. dele, aquele dia Aquele dia acabou com, com, ah, com a minha graça hein? eu tenho uma lá, peguei uma cachorrinha ela está aprendendo a brincar tá dos tantos acredito? acredito, animal, o animal a gente fala assim ela corre fazendo parte e fica lá e eu falo vem, ela você vai, vem, ela vai, vai, eu vai procurar eu, eu. E o animal assim você se, você, ele, aí? se você der carinho pra ele de verdade Vem aqui Ele abandona o dono E vai com você Olha lá, ó. Tem Porque outro totó, tem você vai um deixar? Ele, se mais... ele gostou muito da Lívia E outra coisa É só ele sentir segurança Pronto, acabou Aí já era Olha lá Tem outro totó lá Vai fazer amizade Ô, com pessoal, ele Pessoal, tá escurecendo ó, Mas dá tempo de dar um alô pra vocês aí ó Inscreva no canal, dê o seu like, comente, compartilhe e para nos ajudar. E seja feliz. Seja feliz com a família toda bem. Vamos lá, Total, vem. Deus abençoe a todos vocês. A Madalena está me chamando aí, deixa eu ver o que a Madalena precisa. Se eu for dinheiro, eu estou sem cartão. Se for com cartão, eu estou sem nada. Acho que foi lá mesmo, porque eu tirei outro lá em mim. Aquilo hora que eu falei, nós irmão, onde que vai? Então eu estava velho. Uma Vou galinha tem um chamarito, um palato como uma é, galegagem. Bichinho, assim, não sei o que que é. Nossa, é. não era essa vasilha aí, era até pequenininha. Isso é. aí é muito grande. Olha que belezinha, gente. Tem uma água aqui, ó. É. Olha, eu tô ainda comendo um pão ainda, né? <risos> que igrejinha bem muito feita, bom, né? É? Foi muito bem feito viu? Hum? Olha, foi é, é muito muito muito bem, assim. bem, bem feita Dá a impressão que a parede dela é de adobe? Será que Mas não? Que não dá pra comer não comer, meu é. Tá parecendo que ela é barreada? Não. não. A ah, irmão, tá parecendo que ela é barreada, sim. Não. É, pelas paletas que eu tô vendo aí, dá a impressão que ela é barreada. Gente, é o capricho do pessoal de antigamente. Não. Não é só... Ele não... Por quê? De novo. Aqui já pegou. Ah, o goleiro. Um com milho, né? Agora tá com o Sim, mostra nós comendo milho. Depois você arrasta a cena pra trás. Tá ligado? Eu corto. Tá. Pronto. E aí, tia? Eu escutei. Eu estou... Tô... Uhum. é cheia <risos> de... Bugaz, né? é por é causa da do gás é do refrigerante eu tô também não mais mim como será a terra amanhã você quer só <risos> quer só <risos> linguista rapaz não pode tem que comer de tudo mil você não quer não o cavalo, o hum. cachorro. Tem um, um, umas palhaçadas que eles fazem lá de gato, sempre é de gato. Nossa, os gatos. O pai até perguntou, eu os humanos é nojento, a gente nunca vê os lambendo aí, faz Não deixa os humanos passar a mão no seu não, viu? Não sei, Você viu que a gente nem veja esse lambendo, isso tem que passar um negócio lá pra tirar o fedor Não, não é só Julião. Nem mais. Marinho? Marinho. Uma caixa de abelha é bem ali. Onde? Bem no cantinho uh. lá. Bem que bom. bom, meus amigos, eu quero aproveitar. Nós estamos aqui nos alimentando ao lado dessa pequena igreja católica. Eu quero a pedido dos próprios amigos inscritos, eu quero mandar um abraço. A Madalena tá ali dentro, mas ela faz parte. E esses irmãos também estão aqui, manda um abraço para vocês. É, são pessoas que pedem pra gente mandar um abraço, então eu vou mandar um abraço lá pra Lígia. Tá marcado aqui que ela de Juquiá. Lígia. E Erenilson, pelo que eu tô entendendo, é o esposo. Tem o senhor Cícero lá de São Paulo com a dona Marlene. Um abração para vocês também. Um abraço para a de São Paulo, né? Um abraço para a Ô Liete, eu desejo a você, juntamente com a Madalena, que vocês estejam. Você esteja, né? Com muita saúde. Nós temos nos preocupado muito com a tua saúde. Você vai ficar boa, viu, minha querida? O seu Reginaldo e a esposa dele, lá do Cabo, Cabo de Santo Agostinho, aguarde que nós estamos chegando. Deus vai nos abençoar e a gente vai em uma hora tomar um café junto. E, e tem a Cláudia Oliveira e o Custódio, lá da Paraíba. Também quero mandar um abração juntamente com eles para você e tua esposa. E tem uma pessoa que eu quero mandar um abraço muito especial. É o Teico Tina. Ele entrou em contato comigo através do canal. E me enviou fotos do meu pai dirigindo um trator, carregando amendoim. Eu tinha dois anos de idade nos, nos braços do meu pai, sentado nos braços do meu pai. Então, para mim, foi, foi... Só eu sei o que eu passei na hora que eu vi aquela foto. Ele mandou foto da, da colheita da batata, batatinha inglesa que eles faziam. Isso nos ídolos de 1960. E ele me emocionou muito, viu Teico? A minha família toda tá grata a você, por ter entrado em contato conosco. E aquela gravação que eu falei que eu vou fazer lá em Tarabai, com bastante calma, eu vou fazer. É uma forma de eu, te, de eu te agradecer pelo que você fez comigo com a Madalena. Mais comigo, logicamente, porque você me mostrou com dois anos de idade. Eu nem sonhava que eu tinha aquela fotografia em suas mãos. E Deus seja louvado, porque você não jogou fora as fotos... Quando foi pedido para você jogar. Você achou por bem guardar. Olha o resultado, né? Deus abençoe você. Muito obrigado. Obrigado a cada inscrito do canal. Cada um que visita o nosso canal. O nosso muito obrigado. Tá bom? Um abraço a todos. Pessoal, dá uma olhada só. Naquele pôr do sol lá. Eu sou muito... Apaixonado por esses pôr do sol que Deus manda pra gente. Não vejo a hora de poder gravar um desses na beira da praia com a Madalena, né Madalena? Né? Não sei como é que tá a imagem aqui, mas ali naturalmente tá linda. fusco, né? É. Bom, meus amigos, eu não poderia deixar de registrar esse momento. Aqui estão os peixes já limpos. Deram 21 peixes dessa vez. E deu uns peixinhos até grandes, né, bem? Uhum. Olha só. Aí nós já limpamos. Agora são 8h35. Nós chegamos de lá. Então nós já limpamos. A Madalena já temperou. E agora aqui já está a panela com óleo para serem fritos e assim nós vamos ter o privilégio de comer um peixinho frito mais uma vez eu quero só ver quando a gente estiver viajando e Deus nos conceder a graça de na beira da estrada, nos rios que nós vamos passar, a gente ter o privilégio de pescar uns peixinhos assim também. A Madeleine falou uma coisa que eu concordei com ela. É mais prazeroso pegar peixes pequenos assim do que pegar peixe muito grande. Pelo menos para saboreá-los eu prefiro também. Agora eu vou deixar ali fritando, tá bom? Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui agora como é que está. Deixa eu ver, deixa eu ver. Parece que tá bom, né, galera? Opa, opa, opa. Não posso tomar isso no braço, não, que machuca. Tá bom, né? Olha, pegou mais um pouquinho de óleo aqui no meu braço. Vira o negócio só, gruda tudo. Olha que interessante. Tá no ponto, né, velho? Deixa tirar é, aqui, eu ó. Vou deixar mais um pouquinho ainda assim, eu gosto dele mais torradinho aqui. Pode deixar então. Deixa tampa? Pode é for... Deixa, Deixa só assim sim, ó. É. Tá ficando bom, gente. Tá ficando bom. Tomei uma queimadinha no braço aqui, mas não é nada não. Mais baixo. A Madalena tá agora virando ele aqui. Ela gosta mais de tostado, né? até falei ela que eu prefiro assim tira pelo menos uns para mim aí eu não gosto muito do tostadinho não gosto um ponto bom para pingar essa gordura mas... Ah, faz parte também pingar não vai vai deixar mais para você então eu acho que tá bom depois ele vai continuar lá ainda quente vai chegar no ponto não vai na verdade é que eu tô com fome também para ajudar Deixa mais um pouquinho que então, deixar, vai, um aqui, descontado. Então pode deixar. Vai abaixar o fogo? É bom, né? Ah, tá baixo. Ah, tá baixo? É, não tá muito baixo. Um arrozinho aqui, já no ponto. Isso é bom. O feijãozinho tá onde? Não fiz. Não fiz? É só fez o arroz com. Tá com, com, é. com tomate e, e peixe? É, tá bom. Tá hum. ótimo. Tem gente que não tem nem o tomate. Tomatinho, vai com uma cebolinha roxa. Aí, coisa boa. Ah, a gente fala assim do feijão porque eu estou acostumado, mas dá para poder passar sem, tranquilo. É isso aí, gente.